Aprovado, questão de ordem do vereador Abraão Júnior. Pediria então à vereadora André Verão que faça a leitura do requerimento 63 de 2013. Questão de ordem? Não, não, vereador, é só ler o requerimento. Ele não entendeu é, é, o que o senhor pede nessa, nesse requerimento, está pedindo para que esclareça. Ah, eu só queria... Oi? e Ah, mas é eu Requerimento. Hum? Ah, tá. Eu tenho que falar o quê? Ah, que é ah, só de ordem, presidente. Paulo Xavier. Sr. Presidente, eu entendi que a questão de ordem do novo colega, ele foi para que o vereador leia. Eu faço uma outra questão de ordem, e que o mesmo conteúdo seja feito, mas que o secretário leia. Quando eu recebi esse vídeo, eu achei que fosse uma piada. Mas agora, está claro, no Brasil, até analfabeto pode legislar, mesmo sem saber ler ou escrever. né? Agora, o que mais me revoltou nesse caso... É a reação de, de, da, da, da mídia, ou de certos textos em alguns blogs, dizendo que essa vereadora, Andrea Verão, foi constrangida. Caramba, o, o que, que é o Estado? O Estado é uma reunião, uma máfia de verdadeiros vagabundos. Né? E não interessa se é um vagabundo é, alfabetizado ou analfabeto, todos são va vagabundos. Sabe quanto ganha um vereador em Carapicuíba? 12 mil reais, fora todos os benefícios de combustível e tudo mais. Tudo às custas de todos, né? Pra quê? Pra entrar agora uh, um analfabeto e, e, se ele não consegue nem sequer ler o próprio requerimento, dizer que ele foi constrangido, né? Eu sei quem é que emite essa opinião completamente idiota, é aquela ala da esquerda, né? A ala a, a, a humanista, a ala que quer defender a inclusão aí e principalmente vai defender as minorias falando assim, ah, vamos incluir os negros e os gays. Aqui não é uma questão de racismo ou homofobia, não tem nada a ver com isso, até, por, até porque eu já fiz vídeo sobre racismo, quem não viu assista, e já fiz vídeo falando sobre os gays o que eu penso. O que eu penso é que o gay já nasce gay, então não tem nada a ver com homofobia ou racismo. Na verdade, quem é racista, quem é homofóbico, é justamente quem trata os gays ou os, os negros de forma diferente, e eu não faço isso, eu trato todo mundo da mesma forma, né, principalmente nesse vlog aqui, não importa se é troll, se é negro, se é branco, japonês, alto, baixo, bonito, feio, alto, é, é, gordo ou magro, ou o que seja, vai ser tratado da mesma forma, com o mesmo rigor. Então, o que diz a Constituição? A Constituição diz que você tem que ser alfabetizado para se eleger. Ponto. Eu não estou defendendo a Constituição, eu estou... Usando as regras do Estado, estou usando o Estado para ele próprio né, se enforcar, estou dando corda para o Estado se enforcar. O Estado diz isso, mas aí vem a justiça eleitoral, faz vista grossa para um analfabeto e, e, e aceita a candidatura à eleição. E aí quando é pedido para o sujeito ler, ele não consegue ler. E depois vamos falar que é constrangimento. Como eu falei, constrangimento é você ter que trabalhar cinco meses por ano para pagar imposto para sustentar esses parasitas. Né? Parasitas alfabetizados e analfabetos. Todos ali são parasitas. Né? Mas é deplorável, no caso, essa André Verão, a tamanha desonestidade dela, porque ela não tem coragem nem sequer de admitir que é analfabeta. Quer dizer, deveria ter admitido no início né, da, da campanha, sou analfabeta, não posso ser eleito, já seria um sinal de... De honestidade, mas não, esconde. Isso me lembra, por exemplo, o caso do Tiririca, que eu critiquei em vários vídeos, né? E muita gente quis me criticar falando que eu estou sendo preconceituoso. Quer dizer, agora é o preconceito contra nordestino, preconceito contra negro, contra gay é tudo é preconceito. Então, quer dizer que se você for nordestino, negro ou gay, você está blindado contra críticas. Você pode ser o sujeito mais medíocre, mais burro analfabeto do mundo que, que não tem problema, você pode ocupar cargo público, né e, e, e eu, bobão aqui, otário, sustentando você, e tudo bem, errado, não está bem, nunca esteve bem isso, é, tem, qualquer emprego tem o mínimo de qualificação, então por que seria diferente? É justamente porque eu já falei, porque o Estado é uma aberração, é uma distorção da realidade, no mercado você não encontra isso nunca, um sujeito, essa André Verão, nunca teria chance no mercado para um cargo que exigisse, no mínimo, que a pessoa fosse alfabetizada, o mínimo aí de, de, de, de educação. Ela poderia se dar bem em outros casos, igual o Tiririca se deu bem como artista, como cantor, ótimo, bom para ele. Só que a questão é que está sendo envolvido o meu dinheiro, dinheiro arrancado do meu bolso contra a minha vontade para sustentar e, e ficar vendo esse teatro... Né, em câmaras do, do, do Brasil todo para quê? E lembrando do Tiririca, porque eu nunca mais falei dele, qual foi o legado, né, o legado que ele vai deixar na, na Câmara dos Deputados, Câmara Federal? Ele vai deixar um projeto de lei para beneficiar profissionais de circo, né? Que sabe se lá que vai ser aprovado? E mais um assistencialismo estatal, mais dinheiro do nosso bolso para privilegiar apenas uma, uma categoria lá, né? É socialismo puro tirar Socializar o dinheiro dos outros é muito fácil, né? Conceder benefícios com o dinheiro alheio, né? E outro que ele vai pagar aí um salário mínimo para ele, não, né? Todos nós teríamos que pagar um salário mínimo para as pessoas se alfabetizarem, né? E tá tô fazendo pela educação. Nem o próprio Tiririca tomou vergonha na cara e contratou uma, uma professora, um professor para ser alfabetizado, quer dizer, ganhando R$ 26.700. Eu garanto que se pedir para ele ler hoje alguma coisa, não vai conseguir ler. Essa Andréa Verão, ela vai pegar o seu salário aí de 12 mil reais mais benefícios e vai pagar um professor para ser alfabetizada? Com certeza não, tá nem aí, tá ganhando dinheiro. Então, de novo, né, a democracia é ficção, representatividade não existe, na verdade, o, o representante, ele quer representar ele próprio, né, ele vai lá pelo dinheiro, e é por isso que é um, é um local que só atrai psicopata, picareta, e gente de, da, da, da pior qualificação possível. E, e tudo isso sob o pretexto de defender o povo, aqueles argumentos coletivistas de sempre, de que vai fazer pelo povo, vai fazer nada. Vai fazer a gente ter que aguentar essa porcaria de teatro aí legislativo e, e, e outros idiotas falando em constrangimento. Bom, e agora aqui embaixo vamos ver alguns comentários de opositores, dizendo que eu estou errado, dizendo que temos que aceitar analfabeto, legislando, apesar ele nem saber ler o que ele próprio supostamente produz, que ele vai ser assessorado por secretários e blá, blá, blá, blá, blá, blá. E ainda chamam isso de justiça social, né? Então, vai defendendo justiça social para você ver onde você vai parar.